galera urgente aqui um update rápido e importante eu errei na minha previsão em relação aqui aos resultados da Amazon e da Apple tá parece que as duas empresas tiveram bons resultados inclusive aqui as ações da, da Amazon já subiram cerca de 10 aqui na bolsa tô acompanhando aqui no Twitter né e também na, nos, nos portais de notícia tá com isso galera esse pequeno aqui já tá acima da região dos 4.100 pontos tá excelente é, o mercado daqui agora tem um certo, né, um pouco mais de otimismo aí nessa, nesse, nesses resultados aí, né? Então o que o Jerome Powell está falando ali realmente faz um pouco mais de sentido aí, parece, né? Esses números acho que são difíceis de ser um pouco de serem, um, né, manipulados na minha opinião. E então é isso, pessoal. Basicamente é isso que a gente tem de boa notícia aqui agora. Apesar de ter um cenário aí de recessão o produto inteiro dos Estados Unidos aí, né, uh, tá no segundo trimestre uh, de recuo, né? Caiu cerca de 0.9% aí nesse trimestre. As principais empresas aí estão com resultados bons, né? Então, isso aí me surpreendeu, honestamente, falando para vocês. E com isso o mercado ficou mais otimista aí, né, SP500 dando uma subida, tá, galera? Então esse é o recado que eu queria dar pra vocês, super rápido mesmo, tá? A gente tá vendo aqui também o, o DXY aqui agora em testar esse fundo aqui agora. Vamos acompanhar esse pivô de de, pivô de baixo aqui no, no... Se fizer aqui o pivô de baixo aqui no, no DXY, rompendo essas regiões aqui do 105, ó. Seria excelente, tá, galera, pra gente poder dar um respiro aqui para SP500 de verdade, né? e olha só tá bem interessante isso aqui mesmo hein tá bem interessante a gente pode dar uma boa respirada aqui inclusive acima aqui testar essa região dos 4200 pontos aqui tá galera vamos ver porque não testar essa essa LTB aqui amarela de cima ó? tá então pro Bitcoin galera é, tá ficando interessante mesmo que a gente tem grande chance de fazer esse pivô de alta tá então fiquem de olho obviamente não se afobem tá uhum. a gente pode aqui realmente já testou uma vez a gente pode ter aqui um, um, mais uh, retração aqui para o Bitcoin antes de fazer esse pivô de alta. Tá? Mas o cenário mudou bastante aqui agora. Então eu vou aguardar aqui retrações do Bitcoin, tá? inclusive reteste dessas regiões aqui dos 23.400. Uh, qualquer notícia, eu aviso para vocês aqui agora no, no, no Telegram, tá pessoal? Mas, Antes de sair essas notícias aí, eu não estava muito interessado aqui em ficar me posicionando, não. O mercado, a tendência é ter bastante volatilidade nesses últimos dois dias, aí, bastante incerteza, né? Então, agora aí é o momento que a gente já pode começar a ter uma visão um pouco mais clara é, das coisas. E vou continuar aqui acompanhando. Qualquer novidade, eu aviso para vocês aí pelo Telegram. Então, participe aqui, link aqui abaixo é, na descrição é, do, do vídeo, tá, galera? Então, vamos ver se o Bitcoin consegue fazer esse pivô de alta aqui, né? É o que eu é estou esperando aqui agora a gente dá realmente essa respirada tá é o que eu não gostaria de ver é que realmente agora o Bitcoin é realmente ele dando uma dando uma escorregando aqui agora muito tá galera eu quero ver realmente o Bitcoin fazer esse pivô logo aqui para a gente poder é com o um sentimento com, confirmando aqui nesse momento por enquanto a gente está continuando aqui com o open Interest subindo e o long short ratio caindo aqui né ah, o pessoal ainda continua é, interessado em shortar o Bitcoin e se isso aqui não mudar, continuar assim, a gente pode ter sim esse pivô de alta. Né? Acho que é importante agora aqui acompanhar esse, esse rompimento do, do, dessa região dos 24.300. Tá? Lembrando que a gente está bem próximo aqui da região de Fibo, que é a região de 24.650, aqui para mim, pelo menos no meu gráfico. Tá? Então, a gente poderia fazer aqui, que geralmente esses pivôs são assim. Ó, a gente tem um... um uh, pelo que eu acompanho aqui, basicamente esses rompimentos, né? a gente tem uma... uma uma um rompimento aqui né do, do do pivô é isso aqui acontecendo né a gente tem uma primeira resistência às vezes o preço ele vai dar uma, uma retraída passa até inclusive aqui algumas regiões ó depois ele ele faz então uma, uma, tem uma confirmação então seria importante ter na minha opinião esse pivô aqui acontecendo a gente ter essa retração depois testar inclusive essa essas regiões aqui essa linha né inclusive no diário vocês podem ver aqui no diário a gente tem também essa mesma essa mesma LTA testar essas regiões aqui, que inclusive aqui vocês podem dar uma olhadinha, que a gente tem fechamento do diário, aqui ó, região dos 23.400 dólares, né? Então, a gente batendo aqui, a gente pode né, retestar essas regiões aqui antes de prosseguir né, essa subida, tá bom? Então não se afobem em comprar quando o preço romper, tá? Geralmente esses rompimentos de pivô, a gente tem sempre essa retração reteste em regiões de suporte importantes antes né, inclusive para estopar a galera que, que né, acaba entrando aí né, afobada, e depois o preço volta a, a, a subir, tá bom? Mas a expectativa tá boa para o Bitcoin, hein? Tem grande chance desse pivô aqui se confirmar e a gente buscar aí regiões, por que não? Né, se otimismo tomar conta, a gente buscar testar regiões aí do 27 mil, 27 mil dólares, tá, galera? Então é isso, qualquer novidade, eu volto aqui para vocês, tá? A gente vai falando ali no grupo do Telegram. Vamos ver se o Bitcoin consegue demonstrar força aí nesse momento, seria bem importante, beleza, galera? Então é isso, a gente se vê a qualquer momento aí. Abraço.